Fala galera, beleza, então andando aqui com mais um vídeo Dessa vez galera, tá uma aqui com o Free Fire Max Rapaziada, baixei o Free Fire Max aí Vocês podem ver aqui, mano Porque o outro Free Fire, rapaziada O outro Free Fire lá tava dando problema E vamos jogar aqui, mano Eu tava pensando em fazer um... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Rapaziada, vocês já deixaram o like aí Deixa o like aí se você não deixou Tamo de volta com os videozinhos de Free Fire, mano então já vai deixando que vai sair vídeo, bastante vídeo de Free Fire. E rapaziada, eu vou jogar. É. Asca, porque eu não tô achando o ranqueada pra jogar, tá ligado? Então vou jogar. É porque eu tô nível baixo, tá ligado? Então. Reconsidere aí, porque tá foda de jogar Anqueado, tá ligado? Principalmente agora, que eu acordei 10 horas da manhã Não tem muita gente pra jogar também E, rapaziada, o desafio de hoje qual que é o desafio? Eu vou tentar, eu vou jogar só com a ah, Só com a arma letra M, tá ligado? MP5, MP90, certo? Parada aí, tá ligado? A, a inicial que tiver M na frente, eu vou jogar, tá ligado? E comenta um desafio aí pra mim tá jogando Eu já fiz esse desafio mas, há muito tempo atrás, tá ligado? Acho que nem foi esse, foi outro estilo de desafio Então bora lá, já deixa o like aí, se inscreve no canal E aperta o dedão like aí e bora. Mano, Free Fire Max tá incrível, tá muito louco, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Quer não vai chover não. Mano, tá muito grande o mapa aí, rapaz. Não, moral, mano. Uma vez não era, quer dizer, era assim, mas era um pouco menor, tá ligado? É aqui mesmo, cai aqui mesmo, ali. O bagulho não tava pulando. Três dias depois... O voar. Subir, subir. E por onde for. Alguns centímetros depois... Mas será que vai ter assim? Se não tiver MP5, mano. Eu vou tentar pegar uma arma só pra sobreviver, tá ligado? E dá, tem que dar meu jeito aqui, mano. Mas provavelmente, né? É clássica. Clássica tem mais fácil de achar hein? Mano, vou estar tá fazendo ranqueada, mas eu primeiro eu tenho que jogar.. Vou botar um gel aqui que eu não gosto de, de usar gel não Gel no emulador aqui é ruim É uma merda Mas eu já vou pegar um taco de O caso Ah mano eu posso estar fazendo um desafio aí rapaz. Só usando o um taco de beijo mas aqui tem M Calma aí calma aí calma aí calma aí Essa daqui é a... como é o nome dessa? Qual que era o... M4, M4 Essa daqui eu posso pegar rapaziada. Essa daqui tem M M14, M4 M14, essa daqui é uma 12 mano É uma 12 Mano, seria bom pegar essa MP4 aqui, mano Mano, é... acho que a letra E é o que mais tem, tá ligado? Ó, tem um cara ali Agacha... Agachadinho Já vai tomar um chablau Ah, tá achando que eu não te vi aí, cara? Tu achando que eu não te vi aí? O cara tá achando que eu não vi ele Não, mano, Pô, amor, que mentira, ficar... mano! Ah, mano, o cara... Ah, mano, vai tomar banho na moral, mano Vou jogar de novo. Pô, mano, tem que pelo menos na, na clássica ali ficar bah. Na moral, mano, eu dei 10 mil tiros. Fiquei em 30. 10 tiros no cara o cara não morreu, mano. Uma hora depois. E aí? preparei mais, acabei de baixar, tá ligado rapaziada? Essa parada do mano? Aí, mas tá bem mais bonito, tá ligado, mano? Tá bem mais bonito. Eu vou ter essa arma aqui, tá ligado? ep P90. Plasma, mano, dá pra fazer com um P também, rapaziada. Vou fazer com um P também. Ah, ah.. Caralho, olha o quanto de ouro, velho. Tem ouro no chão agora. Acho que mais complicado vai ser. Cara também. Mano, eu não vou pegar dinheiro, porque daí dinheiro é fácil. MK. Epa. Ah mano, duas armas com M aqui, hein? não, como é? Agora duas armas com ele. Só quero a mira aqui. Você vai a mira embora. Vai que eu acho uma arma aí. Vai que eu acho uma arma aí. 14 de novo. Mano, será que só tem duas armas com ele, mano? É arma ou 12 ou é. Ah, mano. Tá complicado o bagulho aqui. Roda, cara. Você não pode tirar, aqui que estaria consumindo o bagulho. Vambora. Hum. Mano, eu, né, eu tô muito isolado, aqui. tá ligado? Mano, eu tô muito isolado. Pegar a famosa tirolesa. Pode, pode, ah eu botei gel agora mano, que que eu faço, mano? Na moral, na moral, na moral, botei gel mano Tirar o gel aqui, mano. tirar o gel daqui Senão vai dar caô Vamos Com duas M agora mano, espera que eu não morro Ah Vou morrer, vou morrer, vou morrer Pega, pega, pega Pegou a base, pegou a base. Nice, nice. Corre, meu amigo, corre. Nice, matei uma. E caralho. Botei a granada toda ali. Não, cara, como você é burro. <risos> Na moral, mano, ele desespero do menino. Mas eu tenho que botar aqui. Hein? Mano, eu peguei, eu troquei a 12 pela sniper, tá ligado? Mas tudo bem Deu bom, até que deu bom Precisava de uma arma rápida, tá ligado? Uma arma lenta aqui, não dá não Essa é a minha situação que eu tô agora, não dá não Tô visualizando aqui, mano, tô esperando os cara... Os cara brotar, mano Tá logo agora Aí tô com mira de visão, visão térmica, né, mano Tomou na Já Tem vários é... A inicial tá ligado? Tem que botar a inicial aí rapazada A tipo Scar com uh, um, letra um S, com um letra um Entra M de apoio, tá ligado? Tá a cara letra M, tá ligado? Então bota é, só de 12, só de pistola. Comenta aí, dá o. Usa sua criatividade aí que eu vou estar tá trazendo os desafios, beleza, mano? É isso aí, rapaziada. Tá? Tamo junto. Até o próximo vídeo aí. Fui.